Olá, tudo bem? Eu sou William Silva. Hoje trazendo aqui esse tutorial rápido, tá? É, essa semana eu tive o prazer de conhecer um aluno meu aí que é online, né? E é um filho de um amigo meu. É o Misael, tá? O filho do Elias, né? E aí o Misael me pediu para mostrar para ele uma frase que tinha numa música lá. E por coincidência essa frase é a frase mais usada pelos tecladistas, tá? Então é um lick, né? Uma frase pronta é o que os tecladistas mais usam, seja em qualquer país, cidade, todo tecladista usa. E Eu tô aqui para passar ela para você, tá? Eu tenho ela em todas as tonalidades dentro do curso, mas eu vou passar aqui a teoria dela e aí você se esforçando você vai conseguir tocar em outros tons, ok? Então vamos pegar aqui o exemplo de ré maior, tá? Essa frase, ela usa as notas, ó, 1, 7, 5, 9, 1, 7, 5, 9, 1, 7, 5, 9, ok? Então, ó, se eu tivesse tocando, por exemplo, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aí ó, renova. Beleza, muito usada, né, em várias músicas, entendeu? A gente encontra essa frase aqui, tá? Então, ó, vou mostrar para vocês de novo aqui sobre ré maior, tá ó. Eu fiz aqui, ó, fiz o lá aqui, né, para voltar. Ó. E aí já joguei a frase, ó. E aí você vai finalizar ela sempre na terça do acorde que você vai cair ou na quinta do acorde, tá? É, se fosse em Dó maior, ó, mesma ideia pra Dó maior, tá vendo? Então tô em Dó maior aqui, ó, vou pegar, ó, tônica, sétima, que é a sétima da escala, sétima maior, né, quinta e nona, tá? Né? Então, vamos pegar ela aqui em Sol Maior. Ó. Tá vendo? Ó? Mesma coisa. Ó. É... Quão grande é meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. Todos há de ver. Quão grande é o meu Deus. Aí você pode fazer um Ré aqui. Ó. Splendo, tá vendo? Então você já consegue, ó, dar uma boa enfeitada no seu dedilhado. Tá em grava isso, ó, em sol maior, por exemplo. Ó, um, sete, tá sétima maior. Um, sete, cinco, nove. Um, sete, cinco, nove. Um, sete, cinco, nove. O que, que você vai usar como ponto de referência? A escala maior do acorde, tá? Então, se o acorde é um Ré, qual é a escala maior de Ré? Ó, você vai pegar as notas da escala, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ó, um, porque volta de novo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, tá vendo? Então, você vai pegar ó, um, sete, tá vendo? Cinco, nove. E aí você pode terminar na terça. Legal, né? É, acho que é isso aí. tá. E aí, dentro dessa ideia, até para criar fundos de pregação, arranjos, você pode ficar brincando com essa ideia que eu fiz aqui, né? ó Então eu peguei o Ré, Sol e Lá, ó. Beleza? Você consegue criar até arranjos assim, tá bom? Como eu disse, é, essa frase aqui, esse lick, ele está dentro do curso VIP, né? E lá ele está em todos os tons, bonitinho, tá? Está escrito até partitura, para quem gosta de ler partitura e tudo mais, Entendeu? Lá na apostila e tudo mais, tá bom? Se você quiser se tornar meu aluno, ter suporte comigo, o link está na descrição, ok? E se você quiser também, tem outros cursos no meu site, só entrar no link e lá você vai encontrar outros cursos, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial, hein? Tchau!